Maleta de dentista, tome, tom, tom. Olha, a maleta de dentista. É a maleta de dentista que a é. gente vai ensinar como é que. O dentinho do João. O dentinho é do João, né? Aí tu vai com o João, tá bom? Tá certo. Oi, doutor. Ah, não está é, trabalhando, não sei tá é assim. Tem não. Tu quer botar uma máscara Tem doutora? Não. Você tinha pega, você já tem, quer? Não, não. Eu vou pegar. Não. Eu vou pagar. はい <laughs> Aqui no narizinho, pronto. Não olha, não olha, não. Aí sim, oi pessoal. A sai, tá Tefi tá Vamos lá. Vamos, vai. Oi, doutora. Ali. Passa, Tefi Oi, pessoal. Hoje a gente vai mostrar. Como que cuida dos dentes Todo mundo tem que escovar os dentes direitinho Pra não ficar com cárie, tá certo? Aí a doutora Malu Ela vai cuidar dos meus dentes Tá bom? E todo mundo vai aprender também Beijo! Ó oh, pessoal, o João tá aqui Pão <risos> É e olha só o que vem dentro da maleta Vamos mostrar Será o que pode? vem dentro da maleta, Malu? Vamos ah, Isso aqui é pra dar injeção Pra poder dar a anestesia a Anestesia Eu quero isso daqui Isso aqui é pra poder ver Aqui a parte de cima do dente Isso, é. Malu Aí também tem A pinça Que é pra poder tirar as coisinhas do dente Assim, isso Aí tem isso aqui que eu não sei o que é, mas é um ganchinho pra também tirar a sujeirinha do dente. É, porque ele não fica assim. Isso aqui é pra fazer a obturação. Segura aqui, esse assim. é, aqui mostra isso. é. Esse é pra fazer a obturação faz é, dentro da boca quando tá com cárie. É, aí ele aperta assim a gente desvia assim. Isso. E mostra aqui Isso é a Esculpa. escova de dente Isso é pra escovar os dentinhos Vamos lá, Malu Eu agora vou comer E aí tem essa a tesoura? Escovinha. Não, essa é uma tesoura A tesourinha Com hum, o coraçãozinho tá pompim, certo. Pompim. Isso aí serve pra arrancar o dente Porque a gente não tem um alicate é, Vamos lá Eu agora vou sair pra comer E vou voltar com o dente bem sujo Aí a Malu vai me ensinar como escovar os dentes, tá bom? Até daqui a pouco, peraí. aí. Mas vamos botar a comidinha no dente do João. Eu vou misturar. Ai, tá misturando. Eita, tá misturando. eu vou botar isso. Eita, eu vou botar na tá misturando. Olha só, eu acabei de comer e agora eu tô com o dente todo sujo. Eu vim pra a senhora poder cuidar dos meus dentes, tá bom? Tá bom. Mas eu sei que é escovar o dente. E é porque eu não sei. A senhora me ensina como. A senhora me ensina como é que eu escovo? Aham, uhum. deixa e tira. Tá bom, tira logo as coisas sujas, né? Manda eu abrir a boca. Ah. ah. Assim? <risos> Ui, ficou um pedaço ainda. Esse. Um pedaço. Ficou outro pedacinho doutor. Pronto, sair. O outro aqui. Agora em cima, gente, tem ver se sai. Sai em cima. Deixa eu tirar com a mão do <risos> que Com a mão, não tira a capinça. É você. Uma pinça assim, é capinça, doutora. É? Uhum. Tira assim com a capinça assim. Saiu esse. Saiu esse. Tem. E saiu outro agora. É o último. Eu vou fazer uma cereal. Meu Deus. <risos> vai, deixa certinho assim. Isso, pronto, vai tira esse. Pronto! Agora, olha só, os dentinhos do João já estão melhores agora. Vamos fazer a limpeza, né, doutora? Aham. Uhum. A gente tem primeiro a, então a é dentinha para escovar os dentinhos. Escovar os Como é que faz? Isso, escova embaixo. Isso. E escova em cima, né? Agora sim, ele sorrindo aqui na frente. Isso, escova na, no dente todo. Agora cospe. Olha como os meus dentes estão lindos, pessoal. Agora eu tô feliz e eu já sei como escovar os dentes. Você também tem que escovar os dentes como é, Doutora Malu. Sempre que acorda, antes de dormir e depois de todas as refeições, não é? um pouquinho suja. Tá um pouquinho suja? Então, limpa aqui pra mim. Ai, limpou tudo. Agora eu tô perfeito pra sorrir por aí. Tirar um pouquinho de... um pouquinho de isso daqui eu vou Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente vai brincar de marchinha Certo, e? Como é que se fala? Escreve no canal Escreve no canal, dança o um like Então, tchau Hoje a gente vai Brancinha Mas se a gente Tem nada Olha, dá pra tirar assim, ó Dá E botar de novo mas não na tia. Tem não. Só uma, da gente bota aqui. Vamos lá. Depois da três pra ela fez.